Denis Meira, 6511, para fazer acontecer. Eu sou nem Bahia, morador do Bairro Manto. Eu apoio ao Denis Meira, porque é um homem de caráter, tem responsabilidade com a cidade. E, como vereador, ele já faz acontecer. Como deputado, será melhor para Itabune e região. Ao Denis Meira, 6511, para fazer acontecer.